Os campeonatos nacionais de corta-mato longo regressaram na pista da Amora, no Seixal. Depois de, no ano passado, em virtude da pandemia, a competição não ter sido realizada. Temos na pista os melhores nacionais, setor feminino e setor masculino, mas com um programa diferente. De facto, esta é uma das condicionantes de... Traduzidas pela pandemia, as atletas tiveram que ser separadas em duas séries. Uma série principal com as melhores, com o melhor palmarés, com o mais histórico nos campeonatos. Depois uma segunda série, que começará dois minutos em seguida desta primeira. Aqui o início da série A, série principal. Já a seguir pontuamos também o arranque da série B. Oito quilómetros, quatro voltas ao circuito da Amora no Seixal sem a presença do Sport Lisboa e Benfica este ano. Uma ausência notada, até porque a Ana Dulce Félix é uma das atletas com mais títulos nacionais e poderia aqui aumentar o seu peculio, mas não estando. O Sport Lisboa e Benfica é o Sporting Clube Portugal que, que venceu esta competição nas edições anteriores, o principal favorito. Aqui tem na frente da corrida quatro atletas que normalmente estão no pódio, nomeadamente a Jéssica Augusto, que já venceu quatro vezes, a Salomé Rocha, duas, e a Catarina Ribeiro já venceu uma vez também. E a Sara Moreira que já leva cinco uh, segundos lugares até esta competição. E são as atletas que, obviamente, iremos ver na frente, como é, é fácil de comprovar nas imagens, com alguma distância já uh, das suas competidoras e das suas adversárias. Nomeadamente o Recreio Desportivo da de Agda, que também tem subido ao pódio nas últimas ocasiões. E voltamos à zona de partida, pontuamos também o início da Série B, mais 20 atletas em prova. E onde teríamos aqui também nesta Série B uma antiga campeã nacional, a Anália Rosa, que foi várias vezes campeã de cross curto, sete vezes, e aqui está também algumas das atletas mais promissoras, mas estão na, na Série B. E assim, em simultâneo, na pista da Amora, no Seixal, as séries A e B do setor feminino, e voltamos à prova principal, onde o Sporting, sem surpresa, já se coloca na frente. Sim, de facto é tal qual como se previa o Sporting favorito a ocupar os primeiros lugares da frente da corrida, aqui com a Sara a impor o ritmo ao lado de Salomé Rocha, com Jéssica Augusto e Catarina Ribeiro atrás ainda atrás do recreidado da Susana Cunha e Ali Lemos, a jovem sub-23 do Mai Athletic Club, que está uh, aqui nesta primeira fase da competição, a juntar-se aqui às atletas mais consagradas, ela que é um dos valores uh, crescentes do meio-fundo português, uh, a par de Mariana Machado e Carla Gomes, por exemplo, são atletas que podem muito bem vir a, a suprir algumas das das presenças e dos lugares que estas atletas mais consagradas têm nomeadamente o quarteto de luxo do Sporting, que efetivamente atletas olímpicas e mundiais E aqui um circuito difícil que as atletas têm que enfrentar De facto, este é um percurso e até bem enganador O piso está seco está um excelente dia, pouco vento uma boa temperatura mas o piso é muito duro, com muitas subidas e areia solta e a Salmé já se colocando ali na posição de líder deste grupo da frente? Sim, a Salmé aqui a mostrar que efetivamente o facto de ter sido campeã nacional dos 10 mil metros em dezembro já trazia com ela uma boa forma e aqui a patenteá-la. Ela não se está a esconder, está a, efetivamente até a marcar um ritmo e quem quiser que venha atrás porque esta é a minha prova. Está ela praticamente aqui a dizer desde o início, marca um, um ritmo muito forte, uh, uma atleta que uh, já está apurada para os Jogos Olímpicos em Tóquio, uh, falta só a confirmação da seleção. E o quarteto do Sporting, e temos também ainda Inês Monteiro uh, no âmbito desta Série A, o quarteto do Sporting a não dar qualquer hipótese coletiva nesta fase da competição e de resto uh, a história iria manter-se. Sim, e aqui nesta fase Podemos observar também que a equipa do Recreio Desportivo de Águeda está muito bem colocada, ali com a Susana Cunha e a Lia e também a Neide Dias, e mais para trás vislumbrávamos a Carla Martins. Portanto, o Recreio Desportivo de Águeda a tentar chegar ao vice-campeonato. E assim estamos sensivelmente a meio da competição feminina. Vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui dois ex-internacionais. Agora noutras funções: Paulo Bernardo. Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e também José Serrano, o Presidente da Associação de Atletismo de Setúbal. Nós, para um corta-mato longo, como o nosso Campeonato Nacional de Corta-Mato, temos mais de mil praticantes habitualmente e neste temos cerca de 100. É a nossa elite, são os nossos melhores atletas e tivemos que nos reduzir a esta, a esta competição com este formato, mas é muito importante e é fundamental dar, dar oportunidades competitivas aos nossos melhores atletas. É, é sempre agradável, nós temos o um Nacional de Cortamato na cidade de Amora e no Distrito de Setúbal, já há uns bons anos, salvo erro, desde 1993. Três, não era realizado um cortamato nacional do Distrito de Súbal. É sempre agradável e para o nosso Distrito recebermos um, um, um nacional de cortamato e esta cidade da Amor e este Conselho do Seixal merece já há algum tempo realizarmos aqui um nacional de cortamato porque tem sido um município que tem ajudado muito o atletismo, a Câmara Municipal do Seixal. E voltamos então à prova feminina, aqui a Série A, a prova principal. E Salomé, Carla Salomé Rocha, a impor o seu ritmo em nova passagem pela reta da meta. A Salomé aqui a evidenciar estar em grande de forma e a não permitir sequer quaisquer veleidades às suas adversárias e companheiras de equipa. Ela está claramente na frente, mais para trás vimos Sara Moreira aqui em quarto lugar, ela nas primeiras voltas sofreu um pequeno entorce no pé e só mais tarde conseguiu chegar aqui a este grupo e lutar com mais uh, atitude uh, atitude que não falta às atletas do Recreio de Agda, que ali estão a Susana Cunha e Neide Dias com a jovem Lia Lemos uh, sub-23 que está aqui a lutar per, pelo título individual nesta categoria de esperanças como assim é chamada, vimos aqui as passagens já claramente uma vantagem de 9 segundos da Salomé Rocha sobre as adversárias e um, a voar, podemos dizer assim, sobre o percurso. Mais para trás, Catarina Ribeiro, colega de treino de Salomé, um, a tentar não fugir muito, a não deixar muito espaço para trás, a Jéssica Augusto a fazer também uma excelente prova. Aliás, as atletas e principalmente a Jéssica Augusto não competem há muitos meses e estão aqui a fazer a sua... A primeira estreia em competição ao contrário de Catarina Ribeiro que já esteve na, nos campeonatos eh, nacionais de clubes em representação do Sporting na prova de 3 mil metros na pista coberta eh, enquanto Sara Moreira e, e a Salomé tinham estado nos campeonatos de Portugal de 10 mil metros a Jéssica também esteve nessa competição portanto desde dezembro que elas não faziam qualquer prova uh, esta é a oportunidade que têm para competir e ganhar ritmo para os seus objetivos uh, futuros, uh, que têm certamente os Jogos Olímpicos de Tóquio como principal objetivo. Para já, uma zona do percurso onde se nota as dificuldades que as atletas têm, uh, na subida e alguma uh, areia solta, e um, o esforço que é feito para chegar à frente parece que Uh, só atravessa as atletas que vão mais atrás uma vez que Salomé Rocha não demonstra qualquer dificuldade, aqui a vemos claramente descontraído, os, lá, os braços a trabalharem muito bem, a passada ampla para esta atleta uma excelente coordenação e uh, vai aqui uh, consolidar ainda mais a liderança da competição em mais uma passagem uh, pela reta da meta, mais para trás uh, teremos as atletas do Sporting a manterem a sua classificação nos quatro primeiros lugares Sara Moreira aqui mais para trás em relação a Jéssica Augusto e Catarina Ribeiro e um, vislumbrávamos ali uh, também um antigo atleta internacional, treinador Lia Lemos o Carlos Monteiro, certamente a puxar pela sua atleta uma vez que estava em, em causa e está em causa o título Nacional de Esperanças Salomé Rocha Aqui de facto a fazer uma excelente prova e aqui a subir está na última volta. Esta é uma zona do percurso muito seletiva com muito sobe e desce no meio das árvores e de facto isto é um parque espetacular na freguesia de Amora. É um recinto fechado. Uh, só para grandes eventos e aqui foi realizado durante 30 edições o Cross de Amora. Estamos a acompanhar o setor feminino, aqui a distância de 8 km, 4 voltas e em simultâneo também a Série B. A Série B, onde pontificava Anália Rosa, campeã nacional em anos anteriores do Cross Curto, ela está no Clube Desportivo Feirense e uma outra atleta que aparece sempre aqui na frente da corrida, Alice Oliveira, da Escola de Atletismo da Trofa, são elas que estiveram sempre nos primeiros lugares, acompanhadas também da jovem santo de Jamila Tavares, da Água de Pena. São as atletas que mais pontificaram na Série B e uh, aqui estão presentes. E na Série A, a Salomé cada vez mais destacada. E aí está a Salomé, uh, claramente... Uh, correr para o seu título nacional uh, de corta-mato o seu terceiro triunfo e para trás vê-se que Sara Moreira já recuperou um bocadinho e colou-se à Jéssica Augusto e à Sara Catarina Ribeiro e uh, este trio a lutar pelos legares da frente do corta-mato na classificação coletiva uh, e uh, se terminasse assim seria a melhor pontuação possível para as leoas que uh, já vencem venceram as últimas três edições e vão à procura do seu uh, tetracampeonato. Aqui, a uh, Sara Catarina a puxar nesta fase da subida, mas a Sara Moreira a dar uh, aqui um sinal de que vai recuperar bastante. E vamos então para a decisão. Estamos praticamente sobre a linha de chegada. Sim, e a Salomé aqui nesta subida, a subida mais marcante, que antecede a reta da meta, uma reta colocada logo a seguir ao topo desta colinazinha e aí vai ela para um título sensacional aqui na Amora um campeonato nacional de cortamato, aqui bem patenteado e com uma vantagem significativa entre as duas primeiras classificadas Salomé Rocha agora a cortar a meta e veremos quem será a segunda classificada com a Salmé aqui, efetivamente, a festejar este seu triunfo sofrido, e é Sara Moreira, Sara Moreira com uma excelente recuperação no final, a terminar no segundo lugar, mais um segundo lugar para Sara Moreira, seis vezes segunda classificada, Sara Catarina Ribeiro na terceira ponto, e já lá vemos Jéssica Augusto, e é a consolidação do triunfo do Sporting Clube Portugal. 27 minutos 37 para a grande vencedora Carla Salomé Rocha. Vitória individual e também vitória coletiva do Sporting no Campeonato de Corta-Mato Longo. Eu dividi com as minhas colegas, com a Sara Catarina, com a Sara Moreira e com a Jéssica. Tentámos impor o ritmo forte porque o objetivo era o coletivo e uh, conseguimos vencer coletivamente, uh, acho eu, não é? Ainda com estes novos modos de participação. Mas, o que tudo indica-se, possivelmente seríamos campeões e isso era o grande objetivo. Foi um bom regresso às competições. São competições estas competições são importantes para, importantes para os atletas? Sim, após tanto tempo sem competirmos uh, e com as restrições que tivemos, é sempre fantástico. Claro que já nestes modos já é fantástico podermos interagir uh, com o resto dos atletas e tentarmos termos competições a nível nacional. Foi um cross bastante... Uh, bastante giro de se disputar, foi um, um cross com bastante competitividade e, uh, e é bom que isso aconteça e que continua assim, que acho que é uma mais-valia para nós, para podermos evoluir mais e também para o atletismo feminino. A Carla e a Catarina são colegas de treino, conhecem-se muito bem, a Carla hoje esteve muito forte. Sim, sim, a Salomé está bastante, está bastante forte e, e verificou-se ao, ao Sagrado Campeão Nacional com alguma, com, alguma, com alguma distância, mas estou contente por, pela minha corrida e por aquilo que eu consegui, apesar de não ter conseguido chegar ao lugar mais alto, acho que dei uma melhor e isso é o mais importante. Aqui o primeiro objetivo era um objetivo coletivo, era o Sporting em ganhar coletivamente, foi para isso que cá viemos em primeiro lugar. Em segundo obviamente que havia um título em disputa, era o meu principal objetivo, era o meu primeiro objetivo, não foi possível mais uma vez, mas uma medalha de prata é sempre uma honra conseguir estar no pódio ao longo de tantos anos, conseguir sempre bons lugares, portanto estou feliz por isso. O objetivo agora é maratona, uma maratona para preparar o jogo, neste caso o apuramento olímpico, que ainda não estou apurada. E é para isso que estou a trabalhar. E assim contas feitas no setor feminino. E vamos já para o setor masculino, uma altura em que temos aqui uma imagem emblemática da região, a Baía do Seixal. No setor masculino temos três séries. Esta é a primeira. primeira série onde pontificam os dois grandes favoritos, uh, Rui Pinto, duas vezes campeão nacional em anos anteriores e Rui Teixeira, o vencedor das duas últimas edições. O já Trano uh, fará uh, 39 anos no dia a seguir a este campeonato um, e aqui uh, terá certamente uma palavra a dizer, ele que partiu com o número um um dorsal emblemático para quem já foi campeão, é uma uh, simbologia que se procurou ter para todas as pessoas perceberem quem são os campeões em título e assim é mais fácil reconhecê-los uma primeira fase da corrida em que os atletas estavam todos muito juntos não havia claramente um destaque por parte do Sporting que aliás já era favorito para o triunfo ele que conseguiu os quatro títulos nos últimos quatro anos e surgia aqui também como favorito até pela ausência do Benfica já aqui sublinhada e o caso dos mais jovens aqui na frente da corrida como Miguel Marques um, a marcar um, uma presença na frente e a marcar o ritmo mais para trás temos um, o Nuno Costa, o Tiago Costa também um, outros atletas que certamente tentarão chegar na frente e alguns uh, viríamos mais tarde a, a verificar que estão com outras condições. Na as imagens, já temos um, série B com Bruno Paixão, um dos atletas mais conhecidos do Plutão, e, e também o jovem Ruba Amaral do Sporting um jovem sub-23, fez parte da seleção nacional um, que esteve nos, nos campeonatos de Europa, organizados em Lisboa em 2019, com uma excelente prestação desses jovens atletas, aqui também com as, os atletas a lutarem pelos melhores lugares e, e alguns deles uh, terão uma verdadeira projeção no final da corrida, uma vez que a classificação é conjunta. Numa altura em que regressamos à Série A. E na Série A, o Sporting aqui já uh, marcar a presença com o Rui Pedro Silva, Rui Teixeira e Miguel Marques, mais para trás um bocadinho Fernando Serrão. Fernando Serrão, um atleta que tem representado a equipa uh, na pista coberta, ele teve nos 3 metros dos campeonatos nacionais de clubes que se realizaram a semana passada, e, entretanto, o Rui Pinto segue aqui um bocadinho mais resguardado. E nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e também Manuel Araújo, o Presidente da Junta de Freguesia da Amora. É para nós um motivo de grande alegria poder receber mais uma prova de atletismo nacional, mais uma prova nacional de atletismo. Gostaria por isso de agradecer à Federação Portuguesa de Atletismo e à Associação de Atletismo de Setúbal, pelo facto de terem escolhido o Conselho do Seixal e a Fresia da Amora para, portanto, fazer esta, porta, esta prova de corta-mato. Aqui o Parque Municipal de Serrada é já um local tradicional, já tem história nos cortamatos nacionais e não só, regionais, aqui os locais, é de facto um sítio extraordinário para praticar desporto. Este ano, sem público, esperemos que agora, após a Pandemia consigamos trazer não só mais eventos como este, como também que a população possa assistir, porque de facto as provas aqui são, são especiais e tenho a certeza que os atletas não só vão gostar de competir, como também vão levar as melhores recordações aqui da nossa prova. Olha, é uma grande satisfação porque de facto é o regresso das grandes provas aqui ao Parque do Cerrado ainda que seja só, portanto, uma prova para federados, portanto, é um campeonato nacional, não é? Mas esperamos que poderá ser um princípio para o regresso das provas populares, portanto, que tanto a expressão tem aqui no nosso conselho E regressamos, então, à prova em simultâneo, séries A e B do setor masculino. Estamos já na segunda metade. Sim, e o grupo da frente na série A ainda muito composto, é a altura em que Rui Pinto começa a assumir algum protagonismo, vai ali ao lado de Rui Teixeira e duas das grandes surpresas do campeonato. O atleta Fernando Serrano do Sporting, que já aqui o pontificámos, e João Pereira do Vitória Futebol Clube, um atleta que foi quinto classificado nos campeonatos nacionais de 10 mil metros em dezembro e que está aqui a lutar pelos melhores lugares da frente, aqui com uma excelente prestação para ser, tentar. Uh, chegar uh, aos melhores, uh, as melhores posições e é, para já é a grande figura, a grande surpresa destes campeonatos mais para trás vislumbramos Luís Saraiva do Sporting Clube Braga um atleta também uh, muito forte nestes percursos, é um atleta que vem dos trailers para o atletismo uh, mais tradicional aqui sempre com uma grande luta e também Nuno Costa o atleta do Maia um dos atletas que normalmente está nas primeiras posições. Rui Pinto esse vai aqui marcando o seu adversário principal Rui Teixeira. Dois atletas que curiosamente têm dois títulos nacionais de corta-mato e um deles uh, a vencer uh, desfará esta dupla de, de bicampeão uh, para se tornar um trigo campeão. Uh, qualquer um deles tem essa oportunidade, mas para já pontificar 38 anos de Rui Teixeira, há um dia apenas de fazer 39 anos aqui a fazer uma excelente competição. Já só estão os dois nestas imagens uh, que vislumbramos na frente. Já os dois claramente destacados da oposição, Fernando Serrão e João Pereira na, segundo, na terceira e quarta posições, aliás. Mais para trás, Luís Saraiva a tentar não perder muito do espaço uh, que já leva de atrás em relação aos uh, quatro da frente e Rui Pinto claramente a atacar nesta fase da competição, uma fase muito forte em que ele precisa de utilizar essa sua subida, muito muito emblemático o Rui Teixeira a olhar para trás já não tem capacidade e vai ele entrar na reta na meta, Rui Pinto para se sagrar terceira vez campeão de Portugal de corta-mato longo E assim vantagem para Rui Pinto que na última temporada estava ao serviço do Sporting, Lisboa em Benfica, agora aqui com o novo projeto 4Run a registrar 31 minutos 14 para estes 10 km, nos homens foram 5 voltas, depois Rui Teixeira do Sporting e na terceira posição essa surpresa, João Pereira, um jovem do Vitória Futebol Clube, coletivamente vantagem para a equipa do Alvalada. Quando tudo isto começou da pandemia, à partida seria tudo um enorme problema, mas quando vi que ia ter muito tempo para treinar, penso que, que foi positivo. Pude trabalhar aspectos que, que em competição, a competir quase todos os fins de semana, é difícil, porque não, não é possível cumprir o ciclo de treino. E, um, e o facto de ter tido este tempo, acho que me beneficiou, porque consegui melhorar aspectos que não conseguiria de outra forma. Muito feliz. Foi foi um ano uh, a treinar, depois a apanhar as ilusões da prova ter sido adiada, depois cancelada, e finalmente, finalmente hoje... Uh, conseguimos estar aqui presentes à partida para, para realizar esta prova que ao longo da minha carreira sempre encarei esta, esta prova como uma das mais importantes da época e depois feliz por, por ter resistido este tempo todo, não, não ter desanimado e hoje apresentar-me aqui uh, em bom nível porque era o campeão em título, queria fazer uma corrida digna uh, para um, um detentor do título e penso que consegui sair muito feliz. Foi uma competição boa, foi bom voltar a competir uh, em corta-mato, especialmente, e na Amora, que é um, um corta-mato com bastante prestígio em Portugal. Eu gostei muito e foi, foi uma boa prova de todas as partes. Os teus adversários eram bastante fortes, sempre tivemos aqui o Rui, o Rui Pinto a vencer, o Rui Teixeira também sempre ali está com com ele, portanto os teus adversários deram-te luta, foram difíceis e tu deves estar contente de estar no meio deles. Claro, eles são dois atletas bastante conhecidos, ambos campeões nacionais de corta-mato já no passado. Uh, umas referências desde que eu sou uh, dos calões jovens, eu sempre cresci, uh, vim às provas, era o Rui Pinto, o Rui Teixeira, o Rui Silva, sempre a dominar uh, as provas e é bom partilhar um pódio com, com estes dois atletas. E espreitamos também a terceira e última série masculina para vermos aqui o trabalho do Jorge Rubal, o grande vencedor. Sim, Jorge Rubalo do Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, mais conhecido, a ser o grande vencedor desta série C. Ele termina numa honrosa 28a posição, melhor do que muitos da série A e da série B, e a, aqui a terminar e a levar o Vitória Futebol Clube para um excelente quarto lugar na classificação geral coletiva, que foi dominada pelo Sporting, pelo Sporting Clube Braga e pelo Maia. E já um balanço geral, com Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. É uma alegria imensa ver de novo o atletismo na rua, ver o atletismo na natureza, que é uma das disciplinas originais do atletismo, aliás o atletismo começou no mundo e em Portugal, precisamente com provas deste tipo, provas na estrada, provas no de corta-mato, e é, é óbvio que é um prazer imenso ver de novo os clubes também em atividade, foram extremamente afetados com todo este período em termos de confinamento, atletas a não poderem treinar, treinadores, dirigentes fechados em casa, tudo isto tem sido naturalmente extremamente preocupante para todos nós, mas temos aqui um sinal positivo, um sinal positivo de que com disciplina, com organização, porque temos um formato novo de competição, nós temos a esperança, de que até algumas formas destas organizativas fiquem para o futuro, em termos de desafios. Portanto, é também para nós, um, um, obviamente, um orgulho muito grande podermos pôr a nossa, a nossa modalidade de novo em atividade. E assim foi a reportagem na edição de 2021 dos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo, disputados na Amora Seixal.